Ok, meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo, então, aqui na carreira 10 fui trabalhando da mesma forma, tá? Em ponto V até o último ponto alto aqui do ponto V, ok? Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e aqui eu vou fazer cinco pontos altos fechados juntos. Então aqui um, dois, três, quatro, cinco. Arremato e arremato. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, tá? Então aqui no ponto B, no primeiro ponto alto do ponto B. Eu vou repetir novamente os pontos V tá um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto e aqui eu vou seguir fazendo a lateral do meu motivo tá bom então no cantinho vai ficar somente assim ó desse jeito aqui Então chegando aqui eu venho aqui na terceira correntinha e aqui eu vou fazer um ponto baixo Ok, uma, duas, três correntinhas aqui nesse mesmo espaço, um ponto alto aqui nesse mesmo espaço, mais um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar com um grupinho de três pontos altos, tá? Então, aqui, entre um ponto V e outro, nesse espaço, faço aqui meu grupinho de três pontos altos. Entre o ponto V e outro nesse espaço faço novamente o grupinho de três pontos altos e eu vou repetir, tá? Até terminar aqui o ponto V, fazendo assim: três pontos altos em cada espaço. Vai ficar assim, tá? Então, olha só aqui nesse espaço onde tem cinco correntinhas eu vou fazer aqui um ponto alto dois, três pontos altos uma correntinha de espaço novamente nesse mesmo lugar mais três pontos altos uma correntinha de espaço Aqui, bem no cantinho, vou fazer três pontos altos. Aqui escapou, duas correntinhas, e novamente nesse mesmo lugar, mais três pontos altos, um 2 e 3. Aqui no espaço de correntinhas, um ponto alto, 2 e 3. Uma correntinha de espaço e aqui eu vou repetir novamente mais três pontos altos. 2 e 3. Passo aqui para esse espaço e vou fazer os grupinhos de três pontos altos entre um ponto V e outro tá da mesma forma que eu fiz aqui vou fazer aqui e os cantinhos vai ficar assim então aqui é o seguinte para quem usa tamanho m e tamanho p vai fazer até esta carreira que eu acabei de fazer aqui tá então aqui ó deu 20 centímetros então, para quem usa tamanho P, tamanho M, esse tamanho fica legal. Se você que usa tamanho M quiser fazer mais uma carreira aqui, você pode fazer. E eu vou passar para vocês agora como fazer, tá bom? Então, aqui é o seguinte: carreira 12. Aqui eu vou terminar com um ponto baixo, da mesma forma, tá? E vou fazer aqui três correntinhas aqui nesse espaço faço grupinho de três pontos altos aqui aqui nesse próximo espaço entre um grupinho e outro vou fazer três pontos altos então aqui eu vou seguir fazendo assim tá entre um grupinho e outro faço novamente meu grupinho e vou fazer aqui até terminar essa parte bom eu fiz até aqui tá então aqui eu vou continuar fazendo o grupinho de três pontos altos aqui 2 e 3 agora eu cheguei nessa parte aqui do cantinho tá então aqui eu vou pular 123 um, aqui onde tem uma correntinha eu faço meu grupinho de três pontos altos nesse mesmo espaço Pulo novamente um, dois, três, aqui onde tem uma correntinha, faço novamente mais um grupinho de três pontos altos, dois e três, aqui, bem tá na viradinha onde tem duas correntinhas. Aqui eu vou fazer novamente a mesma coisa, três pontos altos, duas correntinhas. E aqui, três pontos altos. Então, aqui, eu vou seguir fazendo da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Então, eu pulo um, dois, três, aqui no espaço seguinte, faço novamente meus três pontos altos. 3 no espaço seguinte três pontos altos e assim por diante tá então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira então carreira 13 eu vou fazer mais uma carreira tá igualzinho com os grupinhos de três pontos altos tá? Então, aqui é o seguinte: para quem usa tamanho P, pode fazer apenas uma carreira aqui, tá? Pro tamanho M, se você quiser fazer uma carreira ou duas, uma ou duas aqui tá do grupinho de três pontos altos, você pode estar fazendo, tá bom? Então, aqui ficaria com 21 centímetros, olha só com duas carreiras. Então não é aquela aquele aumento, né? Muito, muito e nem tão pouco, tá? Para não ficar muito apertado também, tá bom? Então para o tamanho G eu vou fazer três carreiras. Mas se você quiser fazer quatro carreiras aqui, você pode fazer também. E assim você vai aumentando para o tamanho que você quiser, tá bom? Então para fazer o motivo você pode estar utilizando também uma linha mais fina tá com agulha mais fina sem problema nenhum tá bom a linha anne camila que seja ok essas linhas que são mais usadas né tá bom então olha só daquele novelo de 105 metros me sobrou isso mas aqui eu preciso terminar a carreira então ele vai sobrar bem pouquinho mesmo tá bom esse motivo ele não é muito assim ele não rende muito né e também ele é porque ele é grande tá então agora a gente vai aprender como emendar tá bom E eu já vou emendar na parte de cima e vou mostrar pra vocês como emenda a primeira parte da blusa ok